Em nome de Jesus, hoje nós vamos falar sobre as provações. O capítulo 1 de Tiago, do versículo 2 ao versículo 4 e depois o versículo 12, diz assim Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Versículo 12 diz, Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o homem ou a pessoa que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que bênção, né, queridos? Eu tenho certeza que nenhum de nós gosta de passar por provações, mas elas estão presentes na nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia e nós precisamos aprender a lidar com elas. Então, nós temos três grupos de perguntas e a primeira, o primeiro grupo é perguntas abrangentes. Nas perguntas abrangentes, nós temos o que é uma verdadeira provação? As provações são situações difíceis que Deus permite que os seus filhos passem para provar a sua fé. Mas tem algo interessante: toda aprovação que Deus nos dá tem um intuito de nos aprovar. Deus nunca nos prova para nos reprovar, sempre para nos aprovar. Não é bom isso? Portanto, ele nos dá a prova de acordo com a capacidade da gente responder aquela prova. Você pode citar alguns exemplos de uma verdadeira aprovação na vida? Bom, tem várias, né? Desde o casamento, o seu patrão, o seu chefe as pessoas com quem você lida no dia a dia ou uma situação que você precisa resolver e fica patinando nela né? e a terceira pergunta é como você se sente é, quando está passando por uma grande provação né? é, como é que você se sente nesses momentos é evidente que uns reagem de um jeito, outros de outros né? uns não conseguem entender por que, que Deus sendo tão bom pode permitir uma prova sobre nós tem gente que não consegue entender isso mas é importante que você compreenda o princípio de que Deus está abençoando a sua vida. E como podemos ajudar um companheiro, um irmão, uma irmã que está passando por provações? Em primeiro lugar, não tentando explicar para ela por que ela está passando por aquela provação. Qual foi o grande drama que Jó viveu na sua prova? É que os amigos de Jó, quando chegaram para confrontar Jó... É, chegaram para poder ajudar a vida de Jó, eles tentaram explicar para Jó por que ele merecia passar por aquilo. Eles tentaram dizer que Jó estava passando por aquilo porque ele estava em pecado. Nem sempre uma prova na minha ou na sua vida é por causa de um pecado. Muitas vezes a prova pode ser decorrente de uma situação que Deus quer apenas nos aprovar. A segunda parte do nosso, do nosso estudo fala sobre perguntas específicas do texto. Então, nessa segunda parte, quantas provações um cristão pode passar na vida? Várias, né? Um cristão pode passar por várias provações na vida. Para os cristãos, as provações devem ser motivo do quê? De toda alegria. É claro que a gente não tem muita alegria, não. Eu confesso para você... Mas a gente pode se alegrar, porque a gente sabe que Deus está providenciando, Deus está provendo, Deus está no controle e Ele está por trás dessa prova. No final, não é o diabo que está fazendo alguma coisa, é Deus que está permitindo. É interessante que quando Jó vai falar com Deus... É, Jó pergunta, Deus, por que, que o senhor permitiu tudo isso? E Deus diz, porque eu sou Deus e eu quis que você passasse por isso. Então não é o diabo que foi e teve autoridade para fazer, que teve a competência, a capacidade, não foi Deus quem pediu foi Deus quem liberou foi Deus quem é coordenou o processo de alguma forma né é Deus que deu a permissão então se você está passando hoje por uma aprovação aprovação ela tem a permissão de Deus e portanto você pode sentir alegria em meio a essas provas do dia Por quê? porque a aprovação ela vai produzir resultado na sua vida o primeiro resultado é a perseverança Deus não quer pessoas que desistam, Deus quer que você continue perseverando, avançando para frente. E a perseverança, ela produz dois resultados maravilhosos. O primeiro deles é a perfeição. Quanto mais provado, quanto mais você estuda, quanto mais você é, repete um exercício, mais perfeito você fica. Igual um jogador de futebol, ele vai aperfeiçoando tanto que ele se torna um perfeito naquela área de atuação. E o segundo resultado da perseverança na minha e na sua vida, é que ele vai produzir integridade. Ou seja, vai separando o que é falso do que é verdadeiro, para que apenas o que é verdadeiro, apenas aquilo que tem valor, permaneça. E, e a terceira bênção da perseverança, é que a aprovação da parte de Deus, traz um galardão eterno. A palavra galardão aqui significa uma premiação. Então, toda vez que nós somos aprovados, nós ganhamos uma medalhinha né como se nós fôssemos premiados com alguma coisa então a quarta e última pergunta dessa segunda parte diz assim depois de suportar a aprovação com perseverança o cristão que for aprovado recebe de deus um galardão como o tiago chama esse galardão ele chama de coroa da vida né você é, já assistiu aí as Olimpíadas, você já viu que quando aquela pessoa tira o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, ela recebe uma coroa de louros, né? Aquela coroa é uma coroa perecível, mas todos nós receberemos a coroa da vida por sermos aprovados nas provações. E na terceira e última parte das perguntas, são perguntas de aplicação pessoal, em que você pode refletir a respeito da sua vida pessoal. Qual foi o maior, a maior provação que você já passou na sua vida? É, você sabe qual foi a maior? Responda aí para você mesmo. Você conseguiu manter-se calmo e até mesmo alegre por estar sendo provado? A gente, no começo, com certeza não é, né? A gente fica com raiva, a gente fica chateado, briga com as pessoas. Depois, na caminhada, a gente vai aprendendo que Deus é bom e que essas coisas acontecem para o nosso aperfeiçoamento e, portanto, a gente não, não fica nervoso. Né? Você teve o apoio de algum companheiro nesse difícil trecho da sua vida? Conte então como foi, este, como foi que este companheiro e como ele o ajudou. Né? Que legal que você possa ter alguém para te ajudar. Quando nós estamos passando pela prova, e se você encontrar alguém que está passando pela prova, você, por favor, não fique tentando justificar o que a pessoa está vivendo. Né? o importante é você ser solidário sem você ser uma pessoa acusadora sem você ficar fazendo o papel do diabo o diabo já faz o papel dele eu e você precisamos ser apenas os apoios para que aquela pessoa passe pela prova outra coisa importante não faça a prova pela pessoa é ela que tem que passar pela prova e não você. Então não adianta ficar com dó da pessoa, ajude-a a passar pela prova, mas a prova é dela e não sua, não pegue a prova para você. E a última pergunta desta dessa série diz assim: Você sente que foi aprovada por Deus? O que se acrescentou à sua vida dessa experiência, né? Qual foi o seu galardão imediato? Que que é o galardão imediato? É aquilo que Deus nos premia porque nós passamos por aquela prova de imediato a coroa da vida é uma coisa que a gente vai receber no céu mas aqui na terra nós já também recebemos alguma coisa né toda vez que nós passamos por uma prova nós somos abençoados nós passamos de nível e com isso a gente alcança algo maior de Deus para nossa vida tá bom eu tenho certeza que você já passou por muitas provas eu tenho certeza que você não gosta quando a prova começa mas depois que a prova termina, Deus honra a sua vida e Deus te abençoa poderosamente. Amém? Fica com Deus, continue lendo o Devocional Tiago, eu tenho certeza que será de muita edificação para a sua vida, ah, e aproveita para curtir aí uh, os nossos comentários, para deixar o seu like, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Amanhã eu volto com mais um devocional para abençoar a sua vida em nome de Jesus.